Agora a gente vai falar do que? De plataforma de loja virtual e ERP, tá? A gente vai começar a navegar um pouquinho ali no, na importância da plataforma, o que eu tenho que analisar para contratar, e vamos falar também de ERP, porque é muito importante eu ter os dois funcionando casados ali, para que eu possa agilizar o meu dia a dia, tá? Quem vai estar na palestra sou eu mesmo, que vou estar com vocês aqui, então eu vou compartilhar minha tela, a gente vai já aqui para o nosso jogo, tá? Só vou acertar aqui o meu Zoom, só vou colocar aqui a palestrinha aqui na tela para vocês e a gente já segue o jogo. Vou manter aqui o meu o meu tempo, tá? Porque o tempo é pouquinho, tenho 30 minutinhos, mas acredito eu que eu vou conseguir cumprir aqui com vocês, para não atrasar muito vocês também para intervalo, se que galera vezes, quer ir ao banheiro, comer alguma coisa, tá? E eu vou conseguir aqui até o Fê falou, caraca, você vai fazer nos minutos? Eu falei, ah, Fê, vamos lá, né? A gente tem o um desafio de conseguir fazer ali dentro do tempo, mas a gente faz o possível, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, a gente poder seguir aqui o jogo. Só está carregando aqui meu slide. Já vou ativar aqui para vocês. Então vamos lá. Compartilhando aqui. Vamos lá de, como eu falei, plataformas, tá? Para loja virtual e ERP. Deixa eu só mudar aqui o zoom para cá, arrumar vocês aqui, e boa. Vamos lá. Então, gente, vamos dividir ali em dois temas, tá? A gente vai falar um pouquinho de plataforma primeiro e depois a gente vai falar de ERP, tá? Então vamos começar aqui com plataforma de e-commerce, tá? Então, pra, eu, eu me apresentei no comecinho ali para vocês, eu me apresentei, né? Falei que eu sou heider de consultoria aqui da Ember Marketplace, para quem entrou depois, né? Então, prazer, eu sou head aqui de consultoria da Uni. É, já tenho nove anos de experiência aqui em e-commerce, marketplace, pós-gradua de marketing, já trabalhei com B2B, já trabalhei com B2C, já trabalhei em muitas frentes de e-commerce. Se for pegar e-commerce mesmo puro, assim, juntando B2B e B2C, eu trabalho com isso desde 2006, tá? começando com B2B lá atrás, com pedidos para a indústria farmacêutica, como Sanofi, Ventes, como Bayer, como Takeda, etc. Tá? Então, desde 2006, de alguma forma ou outra, eu já trabalho ali com e-commerce, começando com B2B, e depois migrando para o B2C ali, mais ou menos, em 2013, tá? Então, já faz quase aí 10 anos também que eu estou trabalhando com B2C, tá? B2B é empresa vendendo para empresa, e B2B, B2B, desculpa, é empresa para a empresa, e B2C é empresa para o consumidor final, como o e-commerce o marketplace em si, tá? E sempre que a gente fala de plataforma, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem uma, uma gama gigantesca, do que escolher de qual caminho seguir, né? A gente tem aqui no Brasil inúmeras, inúmeras possibilidades de plataformas de e-commerce, tá? A gente tem no ben Shop bem conhecida, pode integrada, bem conhecida. A gente tem a Megazort super conhecida, a OpenCart, a Jet, que é uma empresa muito aí conceituada. A gente tem aí outras empresas como a Web Store também, muito bem falada, a Vitex, uma das maiores então, que a gente conhece aqui no Brasil, Magento também, gigantesca, né? Adquirido pela Adobe faz pouco tempo então a gente tem muito muito muito muito né muito aí muita coisa que a gente pode olhar e ficar na dúvida da onde que eu vou seguir né pô Felipe caramba cara é tanta plataforma de e-commerce né? que para onde que eu vou seguir o ideal é você analisar ali os valores que ela tem cada uma entender clientes que ela trabalha eu vou falar sobre isso aqui também ver as personalidades, você tem que entender a quem atende o negócio de vocês. E já digo, a perfeita nunca vai existir, galera. Nunca vai ter a plataforma que puta, faz tudo o que eu preciso, tá? Não tem, mas vai ter sempre aquela que vai satisfazer você em grande percentual. Então, a gente tem que ter um cuidado para onde eu vou seguir e eu vou mostrar aqui para vocês algumas, alguns pontos muito importantes, tá? Na análise dessa questão, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, o que eu vou vender é uma pergunta fundamental. Porque dependendo do que eu vender, já me segmento um pouco mais do que eu vou buscar na plataforma. Ah, Felipe, eu vou vender moda. Então, eu tenho que ser uma plataforma que trabalhe muito bem variação. tá Muito bem mesmo. Porque eu vou ter que usar cor, tamanho, se bobear, casar, né? Vou vender a camiseta p com uma calça ali 42, então eu tenho que entender as funcionalidades que aquela plataforma vai ter para que ela possa me atender. Então, eu tenho que entender muito bem disso. Vou vender, vou vender coisa mais simples, vou vender celular, puta, perfeito. Mas você vai ter ali a variação de, de cor, né? Meu iPhone tem vermelho, tem branco, tem preto. Então, vai ficando mais tranquilo ali. Ah, vou vender coisa por quilo. Pô, então, eu tenho que olhar uma plataforma e conseguir me segmentar dessa forma. Tá? Então, é importante eu entender o que eu vou vender para que eu já, já possa fazer um filtro, né? para quando eu for perguntar para as plataformas, Pô, você faz isso aqui? Faz. Vamos embora. começar vou conversar uma coisa com você. Você faz isso aqui? Faz. Você não, não faz? Não faz. Isso é uma coisa que eu preciso. Então, já descarto. Então, começa daí, tá? O que eu vou vender? E aí eu vou começar a mapear as necessidades, tá? Ah, vou ter um RP? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou ter um RP. Perfeito. Meio de pagamento é uma coisa que eu tenho que analisar na plataforma. eu tá? Quais meios de pagamento que ela integra e se ela tá sempre se atualizando, né? Com pagamentos novos, por exemplo, Pix. Não são todas as plataformas, parece uma coisa básica hoje, tá? Mas não são todas as plataformas que aceitam Pix. Às vezes o meio de pagamento aceita Pix, mas a plataforma não tá pronta para aceitar esse meio de pagamento ainda. Então é importante eu ver isso. Logística. O que que eu vou trabalhar de logística, né? Ah, eu vendo coisas normais, coisas pequenas, vou trabalhar com um correio, com uma Jadlog, perfeito. Ah, não, vou ter que trabalhar com logística de pesados e tal, então eu tenho que ver se a loja também me dá sustentabilidade para que eu possa fazer isso, tá? Redes sociais tem integração, pô gente hoje é normal, né? Tem que ter, tem que ter ali um Instagram conectado, tem que ter ali um Facebook conectado, tá? E agora o TikTok também bem é legal vocês verem uma plataforma que já tem até isso também. Então a gente vê que isso vem avançando e é importante vocês, está Como até a gente comenta muito sobre isso aqui. Quando alguém vai comprar da sua loja, diferente do marketplace que ele já conhece, Mercado Livre, Americanas, Magalu, no Shopee, aqui ele não conhece você. Então a rede social é onde ele vai buscar, conhecer, ver que você existe. E é lá que você vai passar bastante coisa, mas isso é tema que o Marcão vai falar mais com vocês amanhã e depois na quarta-feira. Promoções, pô, tem bastante funcionamento de promoção? Ah, tem preço depor? Isso é básico. Né? Ah, tem cupom de desconto para pagamento à vista? Tem cupom personalizado para fazer campanhas, por exemplo, para guardia das mães, ah, troca cupom tal. Então, tem tem tem opções. O que, eu, o que eu imagino eu consigo fazer, então é um outro ponto que eu preciso olhar. tá? E produtos Google. né? Quando a gente fala de e-commerce, o Google domina muito sobre isso. Inclusive, depois os meninos vão falar sobre. tá? Tem integração com o Analytics, que o Analytics é um módulo do Google onde eu consigo ter total a visualização da minha loja. Eu vejo tudo. Acessos por página, por região, por estado, por até por celular, você sabe que está acessando. Se o cara está com um iPhone 11 ou o cara está com um Samsung lá, S21. Até isso você sabe, tá? Ah, entrega com o Google Shopping? é premissa para o e-commerce, com o Google Shopping, senão eu não vou conseguir fazer venda. É muito difícil impulsionando, né? Se não consegue consigo impulsionar, tá? Google Ads e tal. Então, tem algumas coisas básicas né, que a loja tem que fazer. Então, não faz muito sentido também. Ah, não, Felipe, cara, mas aquela plataforma que eu vi lá, ó, custa 30 reais por mês, cara. Mas faz isso, faz isso, faz o básico. Tem que fazer o arroz e o feijão. Senão, não adianta nem insistir. Tá? Lógico, eu não preciso começar numa com plataforma que custa 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês. Não é essa a questão. Mas tem que começar com uma que me atenda e que seja antenada, atualizada com o meio de e-commerce, tá? Então, como eu falei. Tem que entender a que se adequa melhor com o seu negócio. E aqui eu vou dizer para vocês algumas plataformas que, quando você for aí contratar ou migrar o seu e-commerce, você vai se denominar com estes nomes aqui. Tá? Uma é a proprietária, outra é a open source, outra é a licenciada e outra é a SaaS. A proprietária é aquela onde a empresa faz o desenvolvimento próprio, você mesmo, você vai aí e desenvolve. O que é bom? personalização, Pô, você faz como você quer, mas você vai ter que contratar programadores, então o investimento vai ser bem alto, porque você vai ter que ter um, um negócio interno na sua empresa, tá? Vou até pôr já, vou deixar aqui os, os exemplos, para você terem uma ideia, tá? A open source são empresas que fizeram uma plataforma de e-commerce já e deixaram ela na nuvem, para que você possa adquirir o código e customizar, tá? Então mesmo aqui, você vai ter que manjar um pouco de, ali, de HTML ou você precisa contratar alguém que faça isso para você. E a dificuldade aqui é como ela é aberta. Se tiver algum erro, alguma coisa, se quer implantar algo novo, você fica dependendo dela poder lançar alguma função e o suporte também não é legal, Por quê? praticamente não tem, tá? Porque é uma plataforma open, aonde as pessoas vão inserindo cada vez mais coisas, tá? Aqui eu trouxe dois exemplos. Elas são ruins? Não, são ruins. É interessante se você Entender e conseguir mexer, porque para contratar alguém, não acho que para quem está começando ou queira faturar aí 50, 60 mil, não acho que é ideal o caminho, tá? Licenciada, é aquela que você adquire o código fonte dela e você customiza, tá? Então você contrata ali uma Oracle, tá? E você vai lá e customiza ela o máximo que você quiser, tá? Uma plataforma parruda, tá? com um custo alto, tá? E além disso, tem que ter gente para poder mexer para você, tá? E as plataformas mais tradicionais, que são aquelas que estão na nuvem hoje, como a Trade, como a vtex como a Loja Integrada, tá? Como a Megazord, como mostrei para vocês, o próprio Mercado Shops tá? São plataformas que para quem está começando ou até já fatura bastante já vai ajudar para caramba. Você pega, por exemplo, uma loja integrada, pô, dá para você faturar aí 100 mil às vezes aí, 150 mil de... já com esse que fatura tudo isso e consegue numa boa trabalhar com ela. Por quê? Porque é uma loja que tá sempre com atualização constante, apesar de, tá? Apesar de ser uma plataforma na nuvem, ela tá sempre atualizada, tá? Claro que falando de LI, loja integrada, Tray, você tá falando de lojas, mais em conta não vem show de lojas que partem ali de R$50,00 até tá cada uma dentro dos seus planos tá mas parte de R$50,00. reais mas aí você tem SaaS para avançar por exemplo a ProVtex a plataforma já é parruda que a gente está falando já aí mais de mil reais por mês porém ela é SaaS também eu consigo claro que aqui hoje eu já consigo se eu tenho alguém dentro do meu time que me personalize que mude algumas coisas mas mesmo assim eu já consigo acelerar o meu negócio qual que é o contra delas? A autonomia. A autonomia, ela é baixa porque quem desenvolve tudo isso são quem é a Tray, é a Betex, é a Nuvem Shop. Eles que vão desenvolvendo. Você tem que guardar isso, ficar pronto para poder aplicar. Mas essas plataformas que eu falei são super atualizadas e é o que a gente indica hoje para você começar o seu negócio, tá? Para você não gastar tanto no começo no e-commerce. Mas tem uma plataforma que te atenda, tá? Que consiga ali trabalhar no seu negócio. A própria Tray, né? Tem a Tray normal e tem a Trey Corp. Então, você consegue crescer dentro do próprio ecossistema. Então, o importante, gente, é eu entender as diferenças só. Porque pode ser que você comece a, a procurar e fala cara, Caraca, Felipe, foi atrás de algumas empresas e, cara, o custo está muito alto. Pode ser uma empresa que trabalha com plataforma licenciada, tá? Ah, não, Felipe, procurei aqui e achei umas coisas interessantes mais custo mais baixo como eu falei, Pro Shop, Create, etc e tal, é mais bacana de você começar, é mais intuitiva de você conseguir trabalhar e você não vai precisar de ninguém de programador etc para poder fazer, para então, gente está pronta, tá? Só para vocês entenderem realmente o tema aqui de cada uma, né? A necessidade de cada uma traz, tá? Qual que é melhor? E aí eu pergunto de novo, né, o que você precisa, tá? Você precisa entendendo o que você precisa? para saber qual é a melhor. E aí muita gente pergunta, né? Qual plataforma escolher? E aí eu sempre volto para vocês e falo que vai depender da necessidade. Por exemplo, tá? Aqui é só um comparativo, tá, gente? Você trabalha com edição de texto, utiliza aí notebook para usar o Word, o Excel, a internet. Cara, você trabalha no escritório. tá? Então você precisa do quê? Um notebook de entrada. Um básico, um ali, um 4,13, que 8 GB de memória. Tá? Ah, não, você trabalha com dados de Excel. Pô, você faz umas planilhas pesadas, faz a programação de algumas coisinhas ali, mexe com HTML e tal, registra algumas fotos. Cara, então você precisa de um notebook um pouco melhorzinho, né? Talvez ali um i5, um processador i5, com um 16 GB de RAM, uma placa de vídeo, né? Então, ele dá um, um turbo aí. Ah, não, você faz programação pesada, editar vídeo, cara, você acaba com a máquina aí. Então, você precisa talvez um i7, né? Com aí mais memória, com mais placa de vídeo, tá? Então, é o que eu digo, você vai comparar, depende do que você precisa, tá? Existem plataformas para cada necessidade, para cada momento que você está aí dentro do seu negócio. Então, como escolher? Vamos lá. Aquilo que eu falei, vou trazer agora em slides aqui. Layout. O Fê vai falar amanhã mais sobre isso. Mas, possibilidades, né? Ou eu consigo ali mexer no meu layout? Ele é bem estruturado, né? Ele fica bacana, fica bem visível, né? Dá uma visão bacana para minha empresa? Ele é responsivo, adaptável? Ou seja, ele funciona muito bem num tablet ou em um celular? Quando eu abro é no celular não distorce, não fica muito ruim, porque existe algumas vozes que falam que funciona no celular e tal, mas quando você vai abrir, olha, eu vou te falar que é difícil. Então, eu sempre tenho que testar, tá? Aceita, aceita banners para colocar? Banners em cima, banners ali no meinho para chamar a atenção. Aceita. Aceita vídeo? Você colocar vídeo nos meus produtos, ou na rua você colocar algum vídeo? Porque hoje é interessante, o consumidor gosta muito, muito, muito de vídeo. Então... São coisas que eu tenho que olhar, tá? Integrações. Outro ponto importante. Se tem um tipo de atendimento, ela vai integrar com algum chat que eu possa ter ali, ou um WhatsApp? Já tem pronto isso? É essencial. O consumidor tá ali, ele quer falar com vocês, tá? Ele vai querer tirar dúvida tá bom? Então, entendam sobre isso, tá? Tem que ter. Não tem possibilidade de eu contratar uma plataforma que não tem isso. Tem que ter. Tá? Rede social Como falei, conecta ou não? IRP Conecta com algum ou não conecta? Também é importante eu ver Eu poder faturar meus pedidos, gerenciar meus clientes tá? Tem que ter uma integração com o IRP Marketplace, ah, eu quero avançar Minha operação Quero vender no mercado livre e tal Ah, ela conecta, pô, se conecta legal, mais fácil Se não conecta, se ela não conectar Pelo menos o IRP que ela conecta Tem que conseguir fazer isso Para que eu tenha tudo centralizado no lugar só Tá? Logística, tem correio, tem exportadora, que modéstia que ela tem? Vou me atender? Fechou. Promoções, quais que tem? O pagamento multimoedas, cartão, cartão de débito, transferência bancária, boleto bancário, Pix, tá? tem o que ela tem tudo isso. Tá? Checkout, isso aqui, gente, é fundamental. Quando você for de uma plataforma, pegue os clientes que ela tem e tente fazer uma compra. E olhem como que é o check-out, tá? O check-out tem que ser feito em menos de um minuto, tá? Você não pode ficar chegando na página de compra ali e ficar fazendo um monte de coisa. Pô, o cara pede o seu nome, seu RG, seu CPF, nome da sua mãe. Cara, não pode ser assim. O check-out hoje, ele é diferente do check-out de três anos atrás. Bem diferente, bem diferente. Eu implantei um e-commerce lá em 2001. 2013, primeiro, era aquele checkout tradicional. Vocês vão, alguém vão me lembrar desse checkout? out onde ia página a página. Você colocava seu nome numa página, depois você colocava seu endereço na outra página, depois o pagamento em outra página, isso não existe mais. tá Hoje, o checkout ele é feito numa página única, tá aonde ali tem já os dados do comprador, tá você vai colocar os seus dados ali, os dados da entrega, os produtos de pagamento, lugar único. E eu não posso demorar mais do que um minuto se você perde o seu cliente tem que ser rápido e prático e funcionar muito bem aonde no celular também tá então quando vocês forem contratar com a plataforma ou for migrar de vocês preste atenção com o check-out a tá? um dos pontos cruciais muita gente abandona a compra aqui pela dificuldade ou pelo tempo que fica nessa página tá bom ela se atualiza isso também é um ponto bem importante ela tá sempre atualizando por exemplo como eu falei pics é algo que a gente tá na nossa cabeça já você vai numa loja para com pizza para com Pix, mas ela já tá fazendo isso ela tá antenada com o mercado por exemplo que toque tá virando algo que é moda ela tá já tendo alguma coisa com o tiktok ali tem alguma integração que o tiktok tá fazendo que ela também está implementando tá a ah, google lançou algo novo eles colocam rápido tá a ah, novidades de mercado eles, eles vão trazendo tudo que vem acontecendo de novo no e-commerce para a plataforma. Como que eu posso saber isso? Falando com quem já usa a plataforma, tá? Isso é importante. E aqui também é outro ponto que eu vou descobrir com quem usa a plataforma. Ela ah, tem suporte? Como funciona o suporte? Eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, eu tenho um, um, um, um workflow né, com tickets, onde eu abro um chamado via internet, via ali o portal como que isso funciona porque você não pode por exemplo ah, o um cliente seu tá com uma dificuldade de fazer uma compra fazendo tá um erro você não pode ficar né, aguardando dias para esse retorno tem que ser algo ali papo e aonde eu vou descobrir aqui de novo se isso funciona ou não com a, contatando clientes que usam a plataforma tá e aqui trago esse, esse aqui cases como eu falei os cases vão te ajudar a você saber se a plataforma é tudo aquilo que ela tá te vendendo porque gente como elas vão te vender o serviço ali né ou você vai ler no site pô faz tudo cara é maravilhoso você fala caraca faz tudo que eu preciso é muito fácil de fazer para o layout é tranquilo de implementar mas isso você vai saber só quando você conversar com alguém ah você vai contratar então uma trade. perfeito pega ali na, na trade, pega os, os sites que ela que ela já tem ali online, ou se não, pede para quem está tendo você, cara, você pode me passar uns case aí, para dar uma ligadinha, bater um papo, e numa boa, numa boa, você ligar e falar, cara, a plataforma funciona, tá? Não é dor de cabeça, ela cai, vou fica no ar, assim, bastante tempo, porque não pode também cair, ah, final Black Friday, a plataforma cai, pô, dia mais importante do ano, o servidor não aguenta, então, esse é o ponto que eu vou ter que analisar, o suporte legal, cara, quando você tem dúvida, você consegue ligar e ajustar, ou não? Demora? Não pode, tá? Então, a evolução da plataforma, desde que você entrou aí, ela vem evoluindo, vem lançando a das novas, ah, vem, legal. Então, é importante você saber os prós e os contras, faz parte. Como eu disse no começo, a perfeita não vai existir, mas vai ter uma que vai funcionar muito bem e que vai atender o seu negócio, tá? Depois de analisar tudo isso daí, perguntas estão um pouco mais prontas, acredito que sim, porque... Aqui tem um checklist do que fazer e lembre-se, tá? Todo esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Se eu conseguir pegar, para poder ajudar vocês aí a fazer a implantação, fazer a migração, tá? E lembre-se de após contratar, fazer um checklist de implantação. Ah, Felipe, o que, que é isso? É pegar os pontos que eu coloquei aqui e entender meio de pagamento, logística, vou ter que desenvolver os banners, é fazer o um checklist de implantação, do zero até a loja estar no ar, tá bom? E aqui a gente mata a parte da loja virtual, tá? Lembrando que o conteúdo vai estar com vocês, disponível aqui a apresentação, para que vocês possam ler e ver. Ah, pô, o Felipe falou que era necessário olhar ali se a plataforma está integrada, já com o de pagamento, que tem PIX e tudo. É, vocês vão ter o material para poder repensar o que eu estou falando aqui. A gravação e o material, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do RP. O RP é aquele cara que vem antes da loja, né? ele vem antes para você poder fazer a configuração ali as parametrizações do seu da sua empresa e vem depois também, né? Porque quando cai um pedido é por lá que eu vou faturar. É por lá que eu vou acompanhar a gestão dos meus pedidos. É por lá que eu vou ter o cadastro de clientes atualizadinho, certinho, tá? Ele é o coração do seu negócio, tá? Então, o que O ERP o RP, a gente chama aqui, né? A, a nomenclatura é Enterprise Resource Planning, tá? Basicamente é um sistema de gestão que integra diversos setores da sua empresa. Então todo mundo vai estar trabalhando lá dentro. O pessoal de vendas tá os pedidos lá, o pessoal de finanças tá lá dentro com contas a pagar, quantos a receber, o pessoal que cadastra produto tá lá, cadastrando os produtos dentro do sistema, pessoal de logística, aquele estoque, tá lá, acompanhando o estoque dentro deste sistema, tá? Então tudo que fica separado, quando você não tem um sistema desse, ele fica tudo junto.